Ô oh, meu Deus, olha o... Aê, olha... Olha que benção Olha isso <risos> Deixa eu baixar aqui pra <risos> ver... Oh. Olha o carro do esse seu Severino tá... cheio, mano, olha, olha, olha mano. Que bom, né? É isso aí. aí, gente <risos> Trabalho social é isso aí Entra coisa, sai coisa Olha Núria, olha as fortalezas Oi, amor. Mas é, é, é saindo entrando coisa? Saindo saindo entrando coisa Ah, com certeza. É, saindo entrando, dá um pouco é chega assim, mais coisa É assim, é Explica isso aí, Ana e como que pode chegar coisa e sair coisa? É assim né? É, assim, né? é, a vida é assim É o dom, né? Não paraduca. nunca é, Energia é gira, boa? Gira, gira É, gira, né? Pera aí Aquilo que dou, você recebe é. Dô com uma, recebe com é. a outra Aê Minhojo Minhojo Minhojo Minhojo, Minhojo. Minhojo. Eu jogar, mano Suco Nossa, tem suco ainda? Aí tem. tem mais? Minhojo Minhojo Tem mais? Esse <risos> <o> é. <risos> Ó, Atrapalhando a nós da sexta. Porque ele tá com o joguinho, ó. Ó, toma ver, rapaz. Olha, que jogo é esse aí? Jogo de luta. De luta? E você gosta de lutar na vida real? Não. Por que ele gosta de lutar no videogame? Que eu quero. Aquele cara é seu pai? Ganhou! Aí, ó, ganhou. Aquele cara é seu pai? É. Quem quiser instalar, pode instalar. É muito divertido. Eu tô fazendo propaganda do jogo no Eu meu canal, rapaz. Vai, vai, vai. Ó, conforme prometido pra vocês. olha as imagens, Beleza? Ó. Aqui são os kits de higiene. Certo? Ó. É dois, dois? Não. Bora os kits. Certo? Tá, tá. Tá. Tá. E... Tá a tia Ana na contenção aqui, ó. Ó. A tia Ana... E o tio Nuri ali, ó, na contenção. Não é, não, Nuri? Opa. E hoje é dia de distribuir cesta, rapaz. Então vocês que fortificaram né, através do Pix do canal, ou fortificaram através do Pix de interferência, ó, tá aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de um jeito que eu possa. Ó, tá Olha isso. Muito, muito, muito. Muita cesta. Certo? Ó. Aqui também, ó. Olha isso. Bem, tchau. Tchau. Tchau. Tudo vocês? Tudo de Um beijão pra senhora. Sim. Pra você também, tudo de bom, tá? Vai com Deus. Amém. Ana, você comprou nada ou não? não? comprei nada, Tia. dá pra ele sair, mesmo. não? Que correria da nada. Eu fui assim, fumar. Achei que eu eu mostrar Tem que fumar mesmo, não. Fumar faz mal pra cabeça. Ai, Covid. Máscara, né? Vai sair daqui de máscara agora. Aí, agora sim. Agora sim, ó. ó. De máscara. Tchau, hein. Boa tarde. Tudo bom? E é isso, rapaz. Fazer pelo próximo nos momentos desse, né, mano? Nos momentos de crise que a gente tá vivendo. Fazer pelo próximo é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque... A palavra, ela é boa, a palestra é boa, show é bom, mas você agir é, assim como o teu discurso é bom também, beleza? Hoje nós estamos aqui na Interferência, fazendo esse trampo e vai ser o dia todo assim. E depois, colocar as outras cestas no carro, certo? Nos carros para poder varar outras quebradas. Aí, eu vou posicionar filmagem mais para frente também. Ai, como máscara cansa. Beleza, Rafa? É nóis.